Fala feliz together! é? Bom, eu vou ficar só com o som do fone, fiz uma engenhoca aqui novamente, fazia tempo que eu não fazia isso, hein? Saudade de não fazer, inclusive. Então, eu joguei um fone aqui pra dentro, saindo aqui do fone, indo pro fio até o final, lá atrás. E aí eu mixo com o que tá aqui, fumei, anoitecendo, tudo no esquema pra fazer aquele assunto de mantinho no O fone tá apoiado no meu lábio em cima. Então, pode ser que fique aquela voz, de então tá bom, você curte, tá certo? É... Lembrando que os boletos não podem passar o guidão, então vamos ver aqui, é... tá passando um pouco, então tem que tomar cuidado, os boletos não podem passar. Falou, mestre, bom rolê, não dá nem para ver sua placa, então tá em ordem, mas também se desce também, eu não sou nada, não sou nenhum é... dedo duro, então não tem o que fazer. Agora é o seguinte, vamos lá, bom esse aqui é um assunto muito interessante, porque eu estou indo até a HFW Informática. É, exatamente. O computador não é o meu, é o da Jô Travou. E a solução é levar lá e resolver, entendeu? Então, meu parceiro, que além de tudo resolve mesmo, de verdade. E enquanto isso vocês estão pedindo, pô, vamos bater aquele papo e tal, e não sei o quê. Mas eu não sei se você vai ficar muito no... É, porque, escuta... Então a gente vai encerando aqui no meio da cidade. Parece uma enceradeira, mas eu tô confortável. Aliás, não tenho, não abro mão dessa aqui. Muito boa. E aí vamos bater um papos né? O primeiro papo que eu quero bater é o que tá mais recente aqui no meu cérebro. Que é o seguinte. É... Cara, eu não sei o que tá acontecendo. Eu acho que eu tô falando mais rápido do que eu penso. E agora tá mais aflorado isso. É... E aí eu tô dando umas cobradas nas palavras que tá um luxo tá saindo meu eu acho que eu tô com síndrome do chinês eu não consigo falar o r mais complicado isso né eu não sei se pode falar chinês também no vídeo então já começa a ficar um pouco tenso o clima é, desta filmagem é? mas é o seguinte eu fui para Guararema e aí eu tava lá com o controle de tração 2, teve um filho que falou assim, pô, mas você tá usando o 2, o que é melhor? O 2, 1 e tal? Então a primeira coisa que eu quero falar pra vocês é que não existe uma regra no controle de tração. Existe você ganhar a situação e ver o que, que vai ser melhor, né? Eu já tô com o pneu meu que no fim da vida. Então, é, diferente da corrida, né, do MotoGP, que os caras começam com o controle de tração alto pra poupar o pneu e vem desligando pra moto continuar fluindo, se não saber dessa nota, é... Na rua a gente faz mais ou menos igual, no meu caso, né? Eu tô deixando mais controle de tração pra conservar mais o pneu também, uma vez que ele já tá no final, e aí ele fica um pouco mais samba, ele tá contente, e para evitar qualquer deslize, é melhor ter um controle de tração um pouco mais atuante. Então um e dois, eles entregam uma boa pegada, um e um, mais hardcore, então eu deixo um quando o pneu tá mais novo, né? E quando eu conheço mais o trajeto. Por exemplo, o Romeiros é um lugar que eu conheço mais, vovó e tal. Guararema foi a primeira vez que eu fui andar, então eu fiz umas 12 vezes lá, naquele percurso para poder decorar bem, criar umas referências. <risos> Sério, louco, olha o que, que a gente tem aqui. Olha aí, é ele mesmo. Tá mostrando para os caras como é que é. Cê, aí, ó. é ele mesmo. Vai para Boema. Nós vamos também, vou dar uma filmada a mais aí. Olha lá, foi para Boema, vamos lá. É ele mesmo, é ele. Olha aí olha todo mundo aí, tá vendo, tem todo mundo, olha ele aqui também, olha ele aí, tá todo mundo aí, vamos lá, deixa eu só evitar uma multa, e, eu tava falando do contratação, então tem uma curva lá que o filho falou assim, é no 5 e 5 do vídeo, 5 e 4, 5 minutos e 4, ó, oh, lá, dá novidade, hein, e... então toma cuidado, ô oh, filho, eu vou te falar, eu cheguei lá, já tomei um se liga no começo, porque tava úmido um idó aqui, e essa era uma sequência que se você não traz no traço perto da faixa ali, ela tem um bumpzinho com água, que não tem controle de tração que vai fazer milagre. Rapaz, rapaz, eu espero que não né, mas então eu já estava no, no esquema sabe, eu já tinha me ligado ali e por isso que eu até deixei dois, estava frio, é, tinha alguns pontos úmidos ali, então eu falei vou garantir, o pneu já não tava aquela maravilha, mas tá bom ainda, não tá no TWI. Então eu falei: é aqui, vai ser desse jeito e tá ótimo. E deu pra fui legal e tal. Deu pra pegar um pouquinho a mão e gostei bastante do lugar. Então foi isso. Mas o, o, o propósito é controle de tração, entende o ambiente e tal. Tá meio na dúvida, ficou meu cabreiro, deixa intermediário. O importante também é que você saiba, velho, que ele não faz milagre, né? Então sentou a mão tal. Pode ser que você vai, né? Principalmente você no mil. Na 600 vai segurar, mas mileta é, é complexa. Oh, o nariz ele passa um pouco o, o capacete, então por isso que é melhor o, nesse caso o articulado. É. Bom, e aí na 600, por exemplo, o controle de tração 1 um já vai ser suficiente. Porém, existem, e eu já vi, tombos com o controle de tração ligado. Tem dois brother meu que caiu na segunda perna também que estava tá no 1. Um da meia e cai na segunda perna do S então o que eu quero dizer pra você que o controle de tração ele vai até a página 2 se você não tiver noção eu fiz isso aqui ó aí já era, entendeu? de 1.860 ficou assim e não sabe o que tá fazendo? acabou tá irmão, a lona é o seu melhor destino e aí, falando do controle de tração tal. Tá, estamos aqui nessa pegada gostosinha divertindo, inserando o asfalto com a minha scooter, né? E é isso, eu não sei que toda hora vocês veem luz acesa do óleo, não tem nenhuma luz acesa do óleo, todo vídeo tem alguém que fala, olha luz acesa do óleo, não tem nada aceso, não tem, não tem, nunca teve, Fale com isso. E eu tenho demorado para fazer, na verdade tem muito tempo que eu não faço, porque essas questões de ficar brincando com as pessoas no o caraca, você tá ligado, né? o mundo ele é um pouco dói, sensível. E eu, fui um garoto muito bulinador naquela época, o canal me curou, confesso que o canal me deixou uma pessoa, não sei se melhora, mas me curou nessa parte, que eu sinto saudades, para ser sincero, é, eu sou um, um somali de humanos, né então eu, eu gosto de, de apreciar a espécie. E colocar alguns pontos, algumas características que são mais ressaltadas à prova e falar, puxa, olha que interessante. Como o nariz do rapaz, por exemplo. Então são características interessantes que devem ser analisadas. Se veio na pessoa, eu vou parar. E vocês passar, eu vou puxar para cá, que às vezes você está sem freio. Eu tô ligado como é que é, né, filho? Aí você passa, aí acaba a etapa, acaba o vídeo, acaba tudo, aí sai no jornal, do o caralho tal. Aí até entender o que aconteceu, eu matei alguém. Então. É, as características, as vantajadas que vêm nas pessoas, as características que vêm mais é, é, na sua cara, assim, pum, eu acho que vem para você poder notar. Então, se você não fala, não passa batido. É por isso que eu acho que é interessante você falar essas coisas, entendeu? Sei lá, já, já não sei mais nada também o que é. É uma questão de opinião, né, bicho? bicho? É vai misturando um pouco de voz, é, que, olha que escuta é forte, ele até me puxa as pernas, olha, putz. Então vai, vai, vai sendo conforme o delírio, né? O delírio, ele é legal. Não tá tão escuro para você, mas para mim já tá parecendo meia-noite sem lâmpada, porque essa viseira fumela é um aspecto interessantíssimo, viu? Ah, Valdeci, você não foi. descer, eu quero te namorar. E aí? Certo. Bom, nós temos uma grande ida pela... Hum, pra não deu mais. Oxe, Oi, oi. Cuidado. mas essa calçada é nova, hein? Será que vai virar uma ciclovia? Já virou. Só não tá pintada de vermelhinho ainda. e Então é isso, filhos. A questão de contratação Pô, eu fiz um vídeo de suspensão também. Quero fazer na garagem, mas eu falei que aquele vídeo tinha que dar 10 mil viu, ninguém viu. Esse vídeo aqui, deixei no card aqui em cima. Ó. Assiste lá, pô. Eu falo bastante... De suspensão, um esquema bacana pra você entender Que demonstrar na moto, mas eu não vou conseguir demonstrar Se você não não, não compreender Entendeu? É, um tem que puxar o outro, né? Quer que eu vou na frente pra te ajudar ah, irmão, puxar comigo que... Vem com nós Eu vou abrir pra você Isso aqui é um quebra-gelo Às vezes o gelo tá meio tenso Mas vamos lá Eu tô gravando, não posso Evadir esse farol e não invadiria jamais também. Bom, então, como vocês podem ver, o cara tinha uma situação engraçada ali. Eu fui comprimir o arquivo, agora já foi. Vou ter que fazer um. Bom, vou ter que achar uma, um outro ser humano com características. Deixa eu ver aqui. Olha aqui, vamos ver. Opa, chegou, olha ele aí. Eu ia falar que esse boneco, esse óculos, é que essa jaqueta está errada. Se fosse. Uma, uma camisa xadrez e aquela câmera da Nikon no pescoço é o verdadeiro turista, você tá ligado, o verdadeiro turista oriental é muito importante também notar isso você vai descobrir que os turistas orientais, eles... o, o aspecto é o boné assim, curvado, o óculos a camisa xadrez e a câmera da Nikon, o Canyon mas mais Nikon, Nikon, é, bacana rapaz vamos lá Vamos um ver isso aí! Oh, invertido! Aê! Invertido que é divertido! <risos> Já passou! e é que, eu no, é que eu vi no Fortnite, né? E ali, quando ele essa técnica, eu achei fantástica! Bacana! Usa, bicho! gostoso, né? Não, porque é fantástico esse fato de eu vir pra cá e vir pra cá! Olha que maravilhoso! É fantástico! O Fortnite aprendeu vendo os motoboy aqui. O primeiro motoboy desenvolveu essa técnica do... Ah, ah, e aí já, entendeu? Você percebe... Mano, eu quero ter um pelinho desse fone no meu nariz. Que parece uma mãozinha assim, ó, pra espirrar. No pelo do nariz, sabe? Então é pelo com pelo. O bagulho tá sensacional. Bom, eu gostaria muito de passar por aqui. Não sei se você vai deixar. Obrigado. Aqui é um radar um radar muito positivo profissional, porque educa as pessoas a manterem a velocidade correta e não passarem, certo? Porque você tem que ser um cara responsável um trânsito. Você, por, você quer passar e aí de repente você põe os outros em risco. Bicho. Você não pode, tem que coitar com essas ferramentas de alta precisão que educam você. Isso não é para si, é faturar dinheiro, jamais. Não é feito para isso, não. Isso não. Faturar dinheiro não é para educar, é muito gratificante, né? Bom, é, temos aqui três banheiras paradas. Essa é uma banheira, essa aqui é uma jacuzzi. É, tem inclusive ido onde você pode se banhar fazer um usar alguns sais minerais. E é, esse é um Fiat, né? Ah, bom, ali também é um Fiat. Então, beleza, vamos lá. Esperar o farol abrir com uma ansiedade. Eu não sou muito ansioso, eu quero ficar assim. Mas eu não sou ansioso, isso é uma questão de, de tique. Não né? sou um, um, um, um, um tique. E, e, e, e os motoca os do som, você já pegou? O cara baixa no fora, o cara para no fora começa. E, e, aí o cara vai cantando, dá um tom um aqui e tal. E o cara vem, é, é da vai vai, motoca da vai vai. O cara geralmente ele vem fazendo. É bom também. Obrigado tá ligado? vocês gostam. Tem muito, tem muito estilo, né? Tem muito estilo. O a cidade urbana ela traz muito formato bacana. Vamos para aqui agora. Uma bela banheira, né? Essa chumbo ainda. Vamos lá. Mais um pouquinho e você chega lá. Todo mundo quer chegar lá. Quem quer ser um milionário. Tem, tem, tem mais radar aqui tem radar e tem tem radar e pistolinha tem uns pistola também que pega é você entendeu né filho é tem radar e pistola tem os dois é os caras é, pega na pistolinha opa é obrigado é, bom vamos lá valendo Estou aqui, o cara tá escuro, hein? Hum, vou ter que parar nesse farol também. Vou aqui à sua frente, vou parar aqui. Caraca, ainda bem que está funcionando. Se uma vez eu não nessa aí, você passa a batida, o bicho e vai embora. O ciclista é do Brasil, bicho. É ele mesmo, do Brasil, brasileiro. Receba. Grande ciclista de pedreiro. Agora. Uh, vamos ver aqui uma coisa, um rapaz mais sério, um olho mais fechado. Oh, o cara tava do meu lado, ele fez um outro caminho, foi mais rápido do que eu. Você lembra, ele, ele tava na minha frente, ele deixou passar. Como ele fez, bicho? Você é louco. Ele foi faster, hein? É que eu não vou para lá, senão eu ia perguntar para ele. E... Estamos aqui em para mais um vídeo... Ô oh, filhos, eu fiz um vídeo, também não sei qual que vai na sequência, vai ser esse ou outro, outro, me perguntaram a questão da GoPro, desse suporte aqui e tal. Então eu mostrei um pouquinho, depois se vocês acharem interessante eu ponho na moto também, eu mostro como que eu fiz na moto e tal, onde eu acho os melhores ângulos, essas coisas assim. Entendeu? É isso, filho. É.. É muito gratificante poder andar de acordo com a regulamentação. Muito gostoso. Isso aqui não tinha. Faz tanto tempo que eu não passo aqui que eu nem sabia mais se tinha ciclofaixa aqui. Entendeu? E legal, vou pegar minha bicicleta e vou pegar... é. pedalar aí, bicho. Uma coisa que eu gosto é de pedalar, cara. Pedalar. Não vou... me convida pra pedalar que eu vou, velho. Gosto muito. na ah, época capacete de 54 54 e coube o inteiro que manca. que é? é o Axis, bom hein? bom mesmo, um belo capacete gostei é então se o Simon tivesse um desse na época não precisava usar a balaclava pra acordar o tufo é então tem que, tem que analisar isso aí bicho. tem que analisar precisava desse final nesse vídeo, o luva de é, ciclista de, de, de, de, de pedreiro, é... cara, deixa eu ver um mesmo show, show, não sei se vai pegar legal, mas, é... nossa, mas que sincronia maravilhosa desses faróis, vai dar pra pegar, eu ia falar, mano, é o mesmo cara, tá ligado, Aí Eu falei, tá perdido no bairro, né, não é possível, mas não é não, é... É isso aí, filhos. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like, compartilha, escreve aí embaixo. E aí depois eu vou gravando mais assunto de montinho. E pretendo fazer isso aqui como se fosse no quarto também, né? Bater um papo com vocês e algumas coisas. Aqui vai ser mais zoeira e bate-papo do jeito que tem que ser. São dois daltônicos, né? Então você não pode julgar quando você vê eu condicionamento. É questão de daltônico. São três agora. Tem muita gente que é daltônico e você não sabe. E é isso aí. Luva de ciclista de pedreiro. Eu esqueço do Brasil, menino bom. Mas é isso, filhos. É nós together. Au! Ai.